Essas perguntas são fáceis, né? Vai, <risos> Vai lá! De... Meu Deus, quanta coisa! É uma menina que se esconde no, no jeito engraçado. Eu acho que a primeira temporada estava muito justamente porque o público precisava conhecer o, essas duas meninas, essas duas mulheres, a Malu e a Raquel, e acho que agora vem muita gente. É, tanto que tá uma loucura inclusive para produção, né? Mas acho que vem mais... tem uma dramaticidade muito forte junto com um frescor, um respiro. O que, o que acontece na festa? Pelo menos lendo o roteiro é que eu gostei. Eu acho que falta. Acho que falta mais liberdade. Apesar dela se esconder de um jeito extrovertido, engraçado, eu acho que ainda falta liberdade. Eu não sei se vai se identificar, não. <risos> Quem tá dizendo isso? Por exemplo, eu, tô... eu me apaixonei pela personagem. Eu achei ela incrível. E é... eu acho que você vai... vai se identificar justamente pelas questões conflituosas que ela vive e a maneira como ela se esconde. Cara, eu gosto muito da Raquel do jeito louco dela de tentar se resolver e não se resolveram. E aí, galera? Todo mundo que tá ansioso pra ver a segunda temporada? Eu tô super ansiosa pra fazer, que a gente agora tá num processo bem punk, assim, com a produção comendo solta, a gente estudando pra caramba. Hoje a gente vai ter o dia inteiro ensaiando. E é, eu espero que vocês gostem muito, porque a gente tá fazendo com muito carinho. É, pra vocês que estão assistindo a gente. A gente tá querendo mandar um recado muito legal. E eu sei que a gente vai conseguir, porque vocês também estão apoiando a gente estão assistindo.